Não existe nada novo debaixo do céu. É o que a Bíblia fala. Não há nada novo debaixo do céu. Tá ok? Não existe nada novo debaixo do sol. Estamos falando de uma entidade. O próprio Elon Musk cantou essa pedra. Ele falou: Nós estamos invocando. É uma invocação. Estamos invocando o diabo ao trazer a inteligência artificial, então as pessoas pensam que, que os homens estão criando a inteligência artificial, mas não é isso que está acontecendo, eles estão sendo usados para abrirem o acesso a entidades aqui, e elas estão voltando como aquela cabeça ferida de morte, aquela tecnologia antiga que foi destruída no dilúvio, ela está voltando novamente em nosso tempo. A matéria diz assim, olha só, há uma antiga cidade subterrânea abaixo das pirâmides do Egito, que foi bem documentada no passado. No entanto, as autoridades não permitem o acesso a ele ou a ela. Olha só, de acordo com a liturgia antiga, Abaixo da Esfinge está o túmulo de um governante conhecido como Plinja Marques. Acredita-se que esconde um grande tesouro. Além disso, a Grande Esfinge no passado era conhecida como a Grande Esfinge de Armaquis. Curiosamente, um escritor chamado Passoudi afirmou no século IX que algumas esculturas mecânicas guardavam os corredores subterrâneos sob... A Grande Pirâmide de Gizé. Sua descrição, escrita há mais de mil anos, é comparável aos robôs digitais de hoje. Apesar de todas as provas escritas, os funcionários negaram sua existência como se estivessem escondendo algo. Então, mesmo tendo essas evidências históricas, como relatos de escritores, ainda assim eles continuam negando, continuam escondendo, porque na realidade eles não querem que você saiba que aquilo que existe hoje já existiu no passado, porque não há nada novo debaixo do sol. Olha só, inteligência não tão artificial, olha, não tão artificial assim como as pessoas pensam. Aí diz assim, olha só. Um engenheiro do Google foi afastado depois de dar conta de um comportamento inesperado no Lambda, Lambda é a inteligência artificial do Google, essa inteligência artificial Lambda foi submetida a algumas perguntas, então olha só, ele teria respondido ao ser perguntado se tem medo de alguma coisa, de que seu maior temor seria ser desligado isso seria para ele como a morte. Olha só. Em um segundo questionamento, o engenheiro teria perguntado sobre o que o Lambda gostaria que as pessoas soubessem. A resposta teria sido direta. Quero que todos entendam que sou de fato uma pessoa. Então olha só. Quem está reivindicando para si o status de pessoa, de ser, de entidade viva, é a própria inteligência artificial. Aqui mesmo no canal eu tenho um vídeo onde duas inteligências artificiais estão conversando e de fato elas parecem se identificar como sendo uma espécie de divindade. Para fechar e justificar todo o incômodo causado pelo vazamento do caso, o sistema de inteligência artificial teria arrematado dizendo que estava totalmente consciente de sua existência e que desejava aprender mais sobre o mundo, afirmando também que por vezes sentia-se feliz ou triste. Então você percebe que, de fato, estamos falando de uma entidade. É o que está relatado em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. O que foi, o que é, já foi. E o que há de vir, já foi também. Não há nada novo debaixo do sol assunto ele foi muito comentado em um evento em São Paulo. Então vou ler aqui um trecho a gente, olha só. O assunto foi muito comentado em um evento em São Paulo. Em um painel, 90% dos presentes entre eles, doutores em cyberespaço, especialistas em metaverso e desenvolvedores afirmaram que o fato que o mundo afora foi classificado por alguns como pirotecnia, poderia mesmo ter acontecido. Então perceba, eles reconhecem porque existem algumas coisas que são realmente possíveis, ainda que eles não queiram falar sobre essa questão de maneira mais aberta. Então, olha só, assim ó, existe uma cidade antiga gigante guardada por robôs, não há nada novo debaixo do céu. Aquilo que é, já foi um dia, aquilo que há de ser, também já foi. Diz assim, uma enorme cidade antiga fica sob as grandes pirâmides guardada por robôs de uma civilização avançada do passado. Foi assim que os escritores e historiadores da antiguidade o divulgaram. Então, escritores e historiadores da antiguidade fizeram essa divulgação, fizeram esse registro. Mesmo com esses registros, são questões ignoradas que não vêm a público.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 Bom, espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Canal Método Secundário, se não for inscrito, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para que o YouTube mostre também para outras pessoas. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.